e galera tudo bem com vocês miguel alves aqui seja bem-vindo a mais um vídeo do canal miguel alves empreendedorismo digital pessoal fica comigo assista esse vídeo até o final que eu vou te ensinar todo o passo a passo que tu precisa saber tá? de como entrar no instagram pelo google muita gente está fazendo essa busca esse tema que está sendo muito aqui buscado na internet então esse vídeo é para te dar uma clareza tá e você também começar a aplicar isso aqui não sei se você de fato tem essa dificuldade, mas se tem essa dificuldade, vou desmistificar tudo para você aqui de forma bem mastigada, tá com clareza e com grande objetivo de poder te ajudar. Tá? E se você já gostou da ideia desse vídeo aqui, já peço que você já deixa aqui embaixo, já se inscreva no meu canal, tá? Deixa o seu like também, deixa o seu comentário que vai ser muito importante. E não se esqueça de poder ativar o sininho para receber as notificações do vídeo que eu tô postando para vocês aqui no nosso canal. Beleza, então vamos para o nosso conteúdo prático. Bora, galera. É o seguinte então veja como entrar no Instagram pelo Google tá e você tem o Instagram Beleza então esse link aqui que eu vou deixar aqui embaixo da descrição do vídeo para você tá você vai pegar esse link Ok e vai entrar na aba aqui do navegador Beleza então você pode estar tá acessando o okay? que através do seu computador ou dispositivo celular tá e mantendo é, aberto tá? o seu navegador Beleza e aqui eu deixa para você aqui mais uma informação. Ó. Na primeira caixa, digite o número de telefone, endereço de e-mail ou nome de usuário referência à sua conta. Então eu deixei para você bem aqui, eu vou abrir mais um, um Zoom aqui, ó, para você ver, beleza? Então aqui nessa aba aqui, ó, você vai digitar, tá? O número de telefone de acordo com que você cadastrou na tua conta, beleza? Você vai colocar o número de telefone e-mail ou nome de usuário, então que você criou, tá? Digitar sua senha e em seguida você vai clicar em entrar tá clica aqui em entrar beleza então você clica em entrar você vai ter acesso à tua conta do Instagram é bem simples o um processo tá não tem mistério para você estar tá, é, ainda se bolando tá então esse vídeo é para te dar essa clareza então vamos para prática eu vou te mostrar aqui como que você vai estar tá fazendo tá esse processo em prática ok como eu falei para você vamos pegar aqui o link tá vamos pegar aqui o link vou saber aqui no box de nota tá o o link aqui ó beleza aquele mesmo link que eu te formei. vamos copiar esse link Beleza, copia e a gente vai aqui agora. Tá, lembra que eu falei que ter manter o nosso navegador aqui aberto? Você vai pegar o link que eu já peguei, tá? E vamos colocar aqui, ó, esse link. Nós vamos pegar esse link aqui, o ó, correto, ó, o link que eu falei para você. Beleza, vamos colocar ele aqui na barra aqui, né? Do, do, do Google. Beleza, então vamos dar enter e de forma automática ele vai estar tá entrando, tá? Se você é, não tiver alongado com o teu Instagram, então é esse é, você vai aparecer para você assim ó, nesse formato, tá? É aparecer para você assim, você vai digitar, tá bom, o número de telefone teu com referência à conta, claro, beleza? Então o e-mail ou nome de usuário, você vai digitar a senha e clica em entrar, tá beleza? De forma automática você vai estar tá acessando a tua conta do Instagram, como tá aqui no meu perfil, beleza? O processo é bem simples, não tem é o que você é mudar, tá bom? Esse aqui é o processo. Tá, você vai acessar o seu, o seu Instagram você vai acessar o seu Instagram bem tranquilo de forma bem direta beleza então que okay, esse é esse que é o processo tá dando aqui uma review beleza você vai é, pegar o teu Instagram aqui tá você vai pegar esse link ok você vai pegar esse link você vai copiar ele tá você vai copiar e vai vir no teu navegador tá Deixa o, o seu navegador aberto beleza mantendo sempre aberto tá como nós fizemos aqui ó beleza mantendo ele sempre aberto tá nessa parte tranquilo e aqui em seguida aqui tá você vai inserir ok o nome de usuário o e-mail tá o número de telefone para você tá tendo aqui acesso e clicar em entrar beleza entrou clicou você já vai ter acesso aqui no Instagram é uma bem simples beleza galera espero que você tenha gostado desse vídeo esse vídeo possa ter te ajudado bastante porque eu faço conteúdo simples bem direto ao ponto para te ajudar tá para você consumir rápido e poder aplicar rápido também Beleza? Se você já gostou, deixa aqui embaixo o seu comentário aqui, beleza galera? Então, que Deus abençoe vocês. Um forte abraço e até o um próximo vídeo.